Logo que a nave chega em Cold City, o Cyborg culpa o Kryptoniano e o ataca. Enquanto isso, toda Cold City é devastada pela nave. Após derrotar o Kryptoniano, descobrimos que o Cyborg na verdade é Hank Henshaw, o líder, e que ele está no controle da nave, se mostrando o um grande vilão por trás do plano. Ele tenta capturar o garoto, que consegue fugir. Enquanto isso, o robô finalmente chega a Metrópolis. Lex Luthor, Supergirl, Irons e Luis Lane conseguem parar o robô e de dentro dele surge o Superman, de mullet e com uma nova roupa. Ainda fraco, ele se arma para ir atrás do ser que destruiu Cold City. Mas não sozinho, Supergirl, Irons e o jovem Superman vão junto. Siga o Revolta Nerd para não perder a última parte.